Oi! Mais de um ano depois, como é que será que está o nosso brejinho? Oi, oh, e aí? Legal? Beleza? Antes de mais nada, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com o pessoal. Já tem mais de ano que... O brejinho, o primeiro brejinho ali atrás foi feito, né? Aí eu vim passo a passo acompanhando com vocês e vamos dar uma olhada. E aí, estamos na época da seca, lembra? Aqui em casa é um terreno mais argiloso. A argila contraiu e deu umas trinquinhas no primeiro brejinho. Vamos ver como é que a gente conserta isso, é super fácil. Já está já consertado em pouco tempo, está tudo resolvido. Vamos dar uma olhada. O inverno chegou e aqui na região é época de seca também. E o laguinho está indo bem, o sistema está indo bem, mas olha só essa diferença aqui, ó, que a gente percebe, é o que a terra assentou conforme vai perdendo água. Olha ali, ó. Então nós estamos num terreno mais argiloso. Bastante argila aqui e formigas também atazanando o lugar. Então isso tudo aqui reflete em mudanças na estrutura do sistema. Olha só o que a gente vem falando há tempos. Ó uma trinquinha que se formou aqui ó e nós já vamos arrumar isso. E uma outra trinquinha que tinha aqui, ó. esses dias eu coloquei cimento, mas eu vou reforçar o trabalho. Esvaziei a água do brejinho, né? puxei as pedras ali para o lado, eu vou fazer o serviço e já volto com elas. Então, o que está planejado aqui? Eu vou colocar um ferrinho 316 aqui outro aqui furado aqui do dos dois lados que é para segurar esse esse bloco aqui que tá abrindo um pouquinho então lembra qualquer trinquinha já pode comprometer o nosso sistema eu já andei medindo tá vendo aqui ó isso daqui é o que eu deixei a água vazar para saber onde é que está a trinca. E ela está perdendo água por aqui assim. Já dei uma boa limpada no lugar, na matéria orgânica. Vou limpar mais um pouquinho aquele pedacinho ali. E aí depois eu venho com ferrinho e venho com uma massa reforçada. Isso já deve resolver. Trabalho de uma hora, uma hora e meia para esvaziar tudo, tirar as pedras, fazer as instalações e, e tornar a colocar a massa. Ok, já fiz os furinhos, coloquei os ferrinhos, coloquei até a linha também. Tá tudo certinho. Agora eu vou retirar isso tudo. Vou passar uma escovinha de aço, né, para limpar aqui a superfície. Dou mais um banhozinho de água, estou usando aquela mangueirinha ali de nível para tirar o excesso de água que fica ali para baixo, para deixar tudo sequinho. Depois que, que der mais uma limpeza, eu vou fazer uma calda de cimento, que aí essa calda vai nos buracos que eu fiz ali com furadeira. É, Vamos preencher esses buraquinhos. E depois vamos voltar com o ferrinho e a tela para o lugar. Ok, passei a escovinha de aço, tornei a lavar, retirei a água, fiz a caldinha aqui de cimento. Ali, ó, ela tem que ser bem molenguinha, que é para poder entrar no, no furo. E aí depois eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó vou jogar uma calda, já estou já jogando, né uma caldinha de cimento em todo o espaço aqui que nós vamos trabalhar. E aí o mesmo processo foi feito aqui, olha o ferrinho com a redinha, eu fiz a massa um pouco mais mole para ela penetrar nos, nos vãos da, da telinha. E aqui também a mesma coisa. E daqui a pouco eu venho com uma segunda mão. E aí eu vou preencher esses vãos e vou esticar um pouquinho para um lado e para o outro. Esse nível aqui é o que vai me encher a piscina dos passarinhos. E aí depois eu vou tirar um pouco mais de água do laguinho e vou dar mais uma mão de areia com cimento, de massa mais reforçada, é, continua sendo 3 para 1. 3 de areia, areia média eu estou trabalhando, para 1 um de cimento. E aquela parte de cima ali, é, eu sinto que, que ela perde um pouquinho da água. Então, como eu já estou trabalhando aqui, bombeando um pouco dessa água, ela está mais baixa, eu vou baixar mais essa água e vou dar mais uma mão Ali na naquele lado. Bom, a gente começa a fazer uma coisa, mas aí já vem a ideia de outra. Eu tinha deixado esse lugarzinho aqui para fazer uma outra piscininha. Mas a, eu, eu não gostei e fiz a ligação direta com o brejinho. Mas eu já estava com a ideia de fazer uma canaletinha para esse pedacinho aqui, ó. A valetinha, a biovaleta, fazendo a ligação de um com o outro. Então já aproveitei, fiz o corte e aí depois eu faço essa ligação aqui, coloco um tubinho fazendo a, a ligação. E prontinho, o serviço todo feito. A florzinha que estava aqui nesse cantinho, amanhã eu volto com ela para o lugar. De hoje para amanhã é cimento seca. Aí já fiz o dreninho que eu estava querendo fazer, pronto, esse negócio de deixa para depois, o depois não chega nunca, então já está já feito. E o principal, que estava que vazando mesmo água, né? Já está feito também. Vou deixar de hoje para amanhã. E aí de repente amanhã eu já puxo essa água do laguinho aqui para cima. Que aí a gente já vai fazer o teste de estanqueidade. E aproveito para para dar mais uma mãozinha de cimento na parte de baixo. Ó oh, que beleza! Meus copinhos de leite, as cavalinhas, junquinho, os biri, as impatins, impatins. Olha que lindas! Dia seguinte é preciso manter úmido o cimento até que seque bem. Já está bem seco. Mas olha só. Aqui é só tijolo encostado, né? Mas veja que ele estava bem encostado e agora com a seca, a contração da argila, o tijolo desencostou. E aqui também isso não tem problema, tem, tem até linha aqui embaixo, não, não faz parte do sistema. Mas olha como, como a trinca veio forte. Esse daqui depois eu posso tirar e colocar tijolinho também. Bom, daí que esse negócio de depois a gente faz, o depois é agora. Então já tirei o concretinho que estava aqui e assentei os tijolos em cima da areia. Aqui não tem massa nem nada, o que me permite ir brincando com os tijolos e refazendo o trabalho à medida que, que queira ou seja necessário. Ok, já está disponível para vocês o primeiro e-book e curso Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. O link está na, na descrição, dá uma olhadinha né? e adquire, tem ali os princípios básicos para você começar a fazer o, o teu sistema e cuidar das águas da tua casa, sítio, chácara, fazenda, condomínio, é, pousada. Esse daqui é um sistema mais avançado que a gente vai ver no segundo e-book e num segundo curso. Esse primeiro é o básico para a gente aprender como é que faz as coisas, né? e, e, e reproduzir isso, começar a cuidar das águas da nossa, do, do nosso espaço. Então, por hoje é isso. Forte abraço e até a próxima!